Fala pessoal, tudo bom com vocês? Ó, oh, o seguinte: muita gente tá fazendo buscas, tá aqui no Facebook, procurando por cursos né, de tráfego pago. Então, cara, para pegar agora essa visão, essa visibilidade, eu tenho o meu treinamento de tráfego para afiliados, tá bom? Para você poder implementar essa parada aqui. Então, esse curso aqui é meu, tá bom? Eu posso vender por qualquer preço, né? Então, para ajudar todos os afiliados, as pessoas que estão tá começando, as pessoas que estão totalmente iniciantes, tá? Eu vou disponibilizar o meu treinamento, tá? O meu curso de tráfico pago para afiliados, tá? Por apenas R$ 47,00, tá? Eu vou fazer essa postagem aqui, de forma totalmente gratuita aqui nos grupos, tá bom? Aqui no Facebook, então, para ajudar vocês, tá? E lembrando que você vai ter ainda suporte comigo, tá bom? Vai ter um suporte, vai ter alunos, tá bom? É, específico também, somente para ajudar, ok? A gente vai estar tá interagindo, vai tá estar trocando ideias, vai estar tá aprendendo junto com todo mundo. Certo? Então, cara, o suporte é exclusivo para alunos, tá bom? Do nosso, do meu método, beleza? E aqui dentro, por dentro do treinamento, tá? Você vai clicar aqui, ó, vai ter a parte do Telegram, tá bom? Aqui você vai clicar, ó, ok? Aqui vai ter um link específico para você estar tá acessando o Telegram, tá? Vou explicar para vocês aqui, mostrar o passo a passo certinho, tá bom? Aqui, ó, temos um videozinho aqui, tá? E aqui embaixo, um grupo aqui VIP, tá bom? Você vai clicar aqui nesse link, ó, e você vai acessar o Telegram, tá bom? Somente para alunos, Ó, na real íntegra, tá bom? Esse treinamento aqui é meu método, tá? De tráfico para afiliados. Você vai clicar aqui, ó, entrar, certo? Ó, entra, vai carregar e você vai estar dentro do Telegram, tá bom? É o suporte mesmo para alunos, tá bom? Um Telegram aqui, um canal 100% aqui, que é realmente para voltar para alunos, tá bom? Aqui, ó, entrou aí, tá bom? tô dentro do grupo, beleza? Então fica para você aqui já, tá? Essa visibilidade. Certo? Vamos bora, bora voltar aqui agora, tá bom? Eu vou te mostrar agora por dentro tá do treinamento, certo? Vamos voltar aqui, ó. Tá? É, para a área de membros, tá bom? Temos aqui, ó, sete aulas para você, tá bom? Vamos abrir aqui ó, a primeira aula. E aqui dentro, ó, a gente vai ter todo um processo estruturado, tá bom? Para o afiliado começar, beleza? Temos aqui ó, o plano, certo? O produto, a estrutura, o teste, o público, campanhas de CBO... E CBO ativo, tá bom? Vou estar tá ensinando tudo aqui nessas sete aulas para você. Beleza? Vamos partir para o próximo passo aqui, tá? Vai ser o próximo módulo, na verdade, tá bom? Ó, aqui temos aqui um arquivo ainda, tá, tá aqui, que vai que eu vou deixar para vocês aqui, tá? Para você estar tá agregando aqui a tua aula, tá certo? Então, nessa aula aqui eu ensino para você todo o passo a passo que você precisa. Vamos clicar aqui, ó, no próximo aqui. Ó. O Remarket, são duas aulas, tá bom? Duas aulas aqui no remark. Vamos clicar aqui, ó. Vai abrir, tá bom? Ó, aqui, ó, no Remarket, são criações de públicos, tá bom? E aí, em seguida, o Remarket em si, tá bom? Que você dá pra você todo o processo que você precisa, para você, né, não perder todas as vendas, tá bom? Então, tudo bem mastigado, galera. Não tem, aqui, é bem direto ao ponto, sem muita enrolação. Tá? vamos clicar aqui, ó. Tá? Temos aqui agora a otimização e escala, tá bom? Essa parte aqui, ó. Tá? Otimização e escala. Certo? Vamos abrir aqui, ó, pra gente ver. Tá? ó aqui embaixo ó tá bom somente uma aula de otimização em escala para você certo para você estar tá aplicando aqui e você tá tendo também seus resultados também como afiliado tá bom gente bora temos aqui mais dois é, são três bons tá bom aqui no último aqui tá são mais três bons para você três bons tá vamos clicar aqui ó beleza são três aulas né é, com um link também específico também tá que eu vou estar tá entregando para vocês aqui também ok tudo isso aqui por apenas R$ 47,00, tá bom? Você vai receber uma área de membros mais suporte, tá bom? Aqui no grupo VIP no Telegram, somente para alunos, beleza? Então aqui, ó, uma área de membros personalizada para você, tá bom? Tudo aqui por R$ 47,00, beleza? Se você quiser fazer parte aqui, ó, entra aqui, clica aqui embaixo aqui, tá bom? Eu vou deixar para você, vou criar um link, tá bom? Segue aqui para vocês aqui no WhatsApp, para vocês me chamarem e as migrar, tá bom? Para você que vai ter o um interesse, tá bom? Para dentro aqui do grupo aqui do Telegram, beleza? Bora para cima!